Em jogos pan-americanos, o Brasil no lugar mais alto do pódio, Fernando Reis. Todas as suas tentativas executadas com sucesso no arranque e no arremesso. Música mais legais é o bobsled. Pra quem não conhece, é como se fosse a Fórmula 1 dos jogos de inverno. É, realmente o atleta fica assim como ele ficou. É uma espécie de corrida de trenóis em que o Brasil, infelizmente, já foi motivo de piada, mas demos a volta por cima e hoje a gente conta com atletas mais bem preparados. She didn't look impressed with it.